Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com Daniele, minha irmã, e há três anos nós gravamos um vídeo aqui para o canal falando sobre o procedimento de permanente afro que ela fez nos cabelos. A gente fez um total de seis vídeos falando sobre finalização, dicas de produtos e respondendo as dúvidas de vocês aqui nos comentários. E mesmo depois de 3 anos desse vídeo, ainda tem muita gente que tem dúvidas sobre o procedimento e sobre como é que tá o cabelo de Daniele hoje. Então eu chamei ela pra gente fazer esse vídeo e a gente selecionou 5 perguntas que são muito frequentes em todos os vídeos que nós fizemos sobre o permanente afro. E eu espero que eu tire a dúvida da maioria de vocês. Só para salientar, eu não fiz permanente afro no meu cabelo, quem fez foi Daniele. Eu passei todo o meu processo de transição capilar fazendo chapinha no cabelo e eu tenho um vídeo aqui no canal. Então as dúvidas quando vocês falam sobre o permanente afro se direcionem a ela porque ela que fez o permanente afro. Outro ponto que eu quero salientar também é que as perguntas que nós vamos responder tem a ver com a experiência de Daniele com o permanente afro. Perguntas mais técnicas sobre questão, se combina com outros tipos de química, como é que faz para poder tirar o permanente afro, eu vou responder em outro vídeo com uma especialista em cabelos afros e em procedimentos para cabelos afros. Então, nesse vídeo, a gente não vai falar sobre essas questões mais técnicas. Então, depois disso tudo, vamos responder as perguntas e espero tirar as dúvidas de vocês. Eu que falar a primeira pergunta? É... A primeira pergunta, Michelle Ribeiro. Que marca você usou? Eu acredito que eu tenha usado a marca Embeleze. Eu não tenho certeza porque tem três anos, anos, anos já que eu, que eu fiz isso, mas eu acredito que eu fui Tem um vídeo mais recente, logo quando eu fiz o permanente, que tem dizendo da é marca, mas foi, acho que foi Embeleze. Sim, eu vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem. Segunda pergunta, Raimundo Piranhas. Ela passou permanente só na parte lisa? Não. Eu tinha parte lisa e parte natural, ela cortou as pontas o máximo que podia com a parte lisa e passou no cabelo inteiro, na raiz natural, escreve Kevin hair e lisa. Sim, a gente tava com química também, né? Sim. A parte com selante. Terceira pergunta, Simone Santos, por que sua irmã fez BC depois do permanente? O permanente é uma química, então não é o seu cabelo natural, então a textura do meu cabelo natural para o permanente é diferente, então ficava a raiz muito mais enrolada e daqui para o restante ficava permanente, por isso que eu fiz BC. Sim. <risos> Quarta pergunta, Beatriz Oliveira, ela fez o BC depois de quanto tempo, depois de nove meses? Depois de nove meses você meio resultado. Depois de nove meses você Depois de nove BC. meses do permanente eu fiz o BC. Ai que ótimo. Quinta e última pergunta, Stephanie Cândido. E agora, como está o cabelo dela? Tá sim, gente. Esse tá é o cabelo sim. natural de Dani, depois do permanente afro. Já tem três anos que ela passou, então não tem resquício nenhum, né? Não. Ela fez vários cortes. Não, tem... não é, é, eu fico apagando as pontas. E outra coisa que me perguntam, meu cabelo não é loiro, não é pintado. Porque eu tenho umas pontas mais claras, mas é porque é queimado do sol. Sim, ela não faz luzes, ao contrário de mim que faço Sim. luzes, que tem um vídeo aqui no canal mostrando tudo sobre os meus cabelos com luzes que eu estou adorando. E é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com as dúvidas mais frequentes sobre o permanente afro de Daniele. Se inscrevam aqui no canal e ative o sininho se você quiser ver o vídeo onde eu vou estar com uma profissional de cabelos crespos e de permanente afro, que ela vai tirar várias dúvidas, mais técnicas sobre o procedimento. Não esquece de me seguir também no Instagram, porque com frequência eu mostro dicas para cabelos com luzes, cachos com luzes, e eu acho que vocês vão gostar. E é isso, obrigada Dani, é, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.